Olá, galerinha da Khan Academy! Nesta aula, vamos falar sobre acidentes domésticos. Isso mesmo! E, mais precisamente, vamos falar sobre os acidentes que causam cortes. Este é um dos tipos de acidentes que ocorrem em maior frequência com as crianças, principalmente aquelas com idade entre 1 e 9 anos. E por que os cortes são tão comuns? porque diariamente estamos lidando com objetos cortantes e, por termos que manuseá-los em nosso cotidiano, muitas vezes acabamos nos cortando. Eu mesma já me cortei diversas vezes, sempre um cortezinho de leve, superficial, mas tem muita gente por aí que já teve cortes bem grandes e profundos e teve que ir ao hospital. Aqui nós temos dois exemplos de objetos cortantes que encontramos dentro das nossas casas, as facas e os estiletes. Toda vez que vamos preparar uma refeição, utilizamos as facas, e todas são muito perigosas. O estilete é outro objeto comum. Ele pode ser encontrado, inclusive, no material escolar de muitas crianças, mas, assim como as facas, ele possui uma lâmina muito perigosa e por isso precisa ser manuseado com cuidado. Estes são somente dois exemplos, mas temos outros objetos que estão bem presentes em nosso dia a dia, como tesouras, canivetes, lâminas de barbear, entre outros. Eu vou deixar estes outros exemplos aqui no cantinho para você lembrar deles, tá? Olha só! A tesoura, o canivete e a lâmina. É preciso manusear objetos cortantes com bastante atenção, mas, se mesmo assim ocorrer um corte, somente lave o local com água e sabão. Se for um corte superficial, só esse procedimento basta. Por outro lado, se for um corte profundo, é preciso ir a um hospital para que sejam realizados outros procedimentos mais adequados. Mas, se é perigoso, nós vamos deixar de usar os objetos cortantes? Claro que não, justamente porque eles são extremamente necessários para desempenharmos nossas atividades. Por isso, precisamos evitar acidentes, e para isso podemos tomar algumas medidas bem simples. Vamos falar algumas delas por aqui. Devemos guardar os objetos cortantes de forma segura, por exemplo, facas podem ser deixadas em porta-facas, com as lâminas guardadas. A nossa figura aqui mostra justamente esta forma de cuidado com estes objetos. Peça aos seus familiares adultos para guardarem as facas no porta-facas, principalmente se você tem irmãos menores. Outra dica simples é deixar os objetos cortantes nas gavetas mais altas do armário para evitar que as crianças tenham acesso a elas. Assim como você está vendo, aqui nesse desenho. Porém, se existe o risco de mesmo assim a criança acessar o material, por ela já ser bem grandinha e conseguir alcançar estas gavetas, é só adicionar uma trava de segurança que não permite que ela seja aberta. Essa é uma importante dica para você passar para os seus pais e outros familiares, porque vai proteger você e as outras crianças da sua casa. Outra questão importante é deixar bem claro para as crianças que este tipo de objeto não é brinquedo e, por isso, não pode ser utilizado por elas. Sendo assim, o que é mais importante em todas estas formas de evitar cortes em casa é deixar tudo que pode provocar este tipo de acidente fora do alcance de crianças. Você você agora já sabe os cuidados que precisa tomar ao manusear os objetos cortantes. É isso aí, alunos daqui da Khan Academy! Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula de ciências!